E aí, gente? Hoje eu vou gravar um áudio. A intenção de gravar esse áudio, na verdade, é para que a gente reproduza amanhã um evento que a gente vai ter aqui no, no Davila Children's Home. Esse evento é um evento onde a gente convidou alguns médicos que participam de uma missão num hospital aqui próximo, que eles estão fazendo um trabalho voluntário de detectar é, uma doença do coração a é reumatic heart disease que é em linhas gerais é doença reumática no coração que isso afeta crianças entre 6 a 17 anos e a gente vai estar tá oferecendo esse tipo de exame amanhã gratuitamente e eu dei a ideia pro W de estar tá reproduzindo uma vinheta, como se fosse uma chamada de rádio lá fora para estar tá convidando os moradores locais para estar tá participando disso, então é um evento bacana, é um evento legal <coughs> e espero que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é de chamar as pessoas da comunidade local, que elas entendem que aqui é um centro de informação, então seria interessante a gente estar tá divulgando isso para que eles possam estar tá vindo em massa para cá. Então, hoje é dia de gravação e hoje eu vou dar uma de radialista. <música> Você está aí? Sim, eu falo com você! Tomorrow nós temos uma reunião aqui na Vila Children's Home. Nós vamos receber doutores do Danueck Hostel para realizar três exames para detectar a hematite de heart disease em crianças. Bom dia pessoal, nós começamos aqui já o nosso evento. Uh, como vocês podem perceber, já tem uma galerinha aqui. Eles já estão esperando para ser atendidos. Uh, o pessoal, os, os médicos ainda não chegaram, mas a gente já começou a preparar tudo e daqui a pouco a gente já começa os primeiros atendimentos na sala. Então vou dar um, uma geral aqui com vocês para vocês entenderem como é que vai funcionar e vocês acompanham o nosso dia aqui. Vamos embora! aqui é, o, é um dos espaços onde a gente vai utilizar para estar tá fazendo atendimento médico. É, eles precisam basicamente de uma cama, um colchão e uma mesinha aqui para colocar os equipamentos. Então, a gente tampou aqui a, a parte dos, de onde é aberto para que eles tenham privacidade suficiente. A princípio a gente vai dividir em dois grupos grupo de meninas e grupo de meninos. Bom, pelo menos isso foi o que a gente acordou no começo, não sei se eles vão fazer assim. E eles vão, conforme eles vão chamando, as crianças vão se direcionando para esses lugares. Então, esse é um dos espaços. Eu vou mostrar agora para vocês o outro espaço que a gente tem para atendimento lá. Bom, essa daqui é a segunda sala que a gente vai estar utilizando. É... Essa segunda sala, na verdade, é o meu antigo quarto, que eu me mudei agora. Então, a gente vai estar utilizando as beliches como, como instrumento de exame e outras beliches aqui que estão posicionadas também para estar tá colocando os aparelhos dele. então como vocês podem ver não é nada muito sofisticado é só o bastante para que eles consigam atender um grupo de crianças nesse local com um pouco de espaço para comportar todos eles então é bem simples Today, Friday, 13th of March 2020, we have an important function here in Davila Children's Home where we are having doctors from Tenwek Mission Hospital doing screening for rheumatic heart disease. And here we have kids, we have several kids here aged between 6 and 17 who are undergoing the same kind of uh, screening. And we are privileged as Davila Children's Home to host At Tenwek, a mission hospital for this function for the community. We are so privileged. I'm Ruth Mosonik from Sachangwan Primary School. I'm the DDTA teacher there. We are very grateful today about this exercise to Tenweg Hospital, Mission Hospital, which has come today to screen these children. We are also very thankful to Dafila Children's Home, which has hosted this screening. And we have seen that many children have been brought here and the screening is going on very well. Os médicos, eles terminaram o um atendimento com as crianças e agora eles estão fazendo uma palestra com os pais delas, é, explicando um pouco da doença e como que ela afeta as crianças, principalmente, e eles abrem para perguntas também, então é interessante que agora é a vez dos pais entenderem um pouco melhor de como funciona tudo isso. aí galera, esse foi mais um vídeo para vocês espero que vocês tenham gostado hoje foi um trabalho diferente que a gente realizou aqui no da Children's Home então é, fico feliz porque foi o meu primeiro grande evento aqui e a gente conseguiu atingir todos os objetivos que a gente queria, trazendo essas famílias, dando instrução para eles e eu fico muito feliz então pra você não pra gente não deixar morrer esse trabalho aqui é, se você quiser ajudar vou deixar novamente o descritivo com todos os dados e informações do, da, dos dados bancários aqui do, do orfanato, porque tudo isso leva muito dinheiro, muito custo para eles, mesmo não tendo custo com o médico, mas tem custo com papel higiênico, água, enfim. Então, se você quiser fazer qualquer contribuição, deixa aqui as informações para vocês. E vou pedir novamente que vocês sigam o nosso canal no YouTube, assine o sininho, não deixe passar nenhum vídeo. Por favor, se puder, dá uma curtida porque isso ajuda bastante a gente agora no começo. E que vocês sigam também a gente no nosso perfil oficial no Instagram, que também é arroba mochilar. E como sempre, vou deixar aqui minha frase de despedida para impactar vocês novamente e para levar vocês a pensar. Porque já viajar é preciso? Viver é uma necessidade. Fui!